Recentemente aqui no Minecraft Utopia Eu decidi que eu precisava ter um pet E por mais que eu já tenha vários animais Eu precisava de um pet especial e diferente Então eu andei mais de 5 mil blocos Até achar pinguim eu adoro eu ter uns pinguim Só que o único problema é como eu vou trazer esses pinguins até a minha base Que por sinal até agora ela é invisível Minha base foi destruída Mas deixa a minha base para depois O importante agora é os pinguim E para conseguir eles eu pensei no seguinte Avião Por que não levar meus pinguim para minha futura base Voando num avião seguro rápido e prático. Então, se você quer ver se conseguir fazer um avião, como ele ficou e como que vai ser o resgate dos pinguins, é muito importante que você veja o vídeo até o final e deixe o gostei que tá muito épico. Sejam todos bem vindos a mais um dia aqui no Minecraft Utopia. Aliás, deixa eu falar direito, né? Bom dia, gente. Só os educados vão responder antes de qualquer coisa. Hoje eu queria relatar que vocês estão me zoando no último vídeo. Eu andei milhares de blocos aqui no Minecraft Utopia para a gente conseguir um pet novo, uns pinguins. E a gente conseguiu. Olha a imagem que vocês me mandaram. <risos> pinguim do papa Tá, é o seguinte Uma coisa que eu não me toquei no último vídeo Mas que vocês comentaram É que eu olhei para exatos quatro pinguins E no pinguim de Madagascar tem quatro Então, alguém comenta o nome desses quatro aí, por favor Que eu não sei escrever certinho o nome deles não, tá? De qualquer forma, o House tava me contando Que ele abriu uma loja Eu quero ver a loja do House Primeiro, eu tô ligado que pra cá tem um Uou, que é um prédio gigante E tem um apu no lixo Deve ser coisa do Pedrux Olha, ah, não falei? O Pedrux abriu uma lanchonete E tá cinco cobras do pack de hambúrguer que interessante Muitos de vocês podem só ter pensado. Ah, LG. Compre hambúrguer na loja do que Tá mais barato que na do Apu. E outros devem ter pensado. Não faz sentido, já que você é parceiro de negócio do Apu. Eu pensei mais alto. Eu vou oferecer uma oferta de negócio pro Pedrux depois. Vou ser parceiro de todas as lojas que tiver como. Ô, oh, louco. O que que é essa beldade? Deve ser a loja que o House fez, que ele falou, lembra? Caraca, que da hora. E tem roxo, né? Coisinha linda. Só trabalhamos por encomendas. Ok, papéis aqui. Depois. Como? Esqueci como... Ah, tá. Deposite seu pedido aqui, Ô, gente, eu não sou, não sou perfeito, desculpa. Tá, tem papel aqui, bigorna pra renomear, e aqui você coloca o pedido que você quiser, né? Qual que é o sentido? Lâmpada abelha, que eu tô vendo a abelha, chega na parte de trás, totalmente transparente. Bom, o house não especificou o que ele vende aqui na loja dele, mas pra minha sorte é, eu sei que é esses itens aqui. O que o house vende são esses charmes, que basicamente são amuletos. E esses amuletos dão pra gente efeitos especiais. Como, por exemplo, esse amuleto de invisibilidade, que quando eu ativo ele, eu obviamente vou ficar invisível, mas tem um certo tempo. A parte interessante é que tem amuleto de diversas coisas, inclusive de pressa 2 que eu não sei o preço. Bom, eu não tô nem aí. Ó, eu vou deixar aqui o papel escrito pressa 2 LGGJ. Vamos ver se o House entrega pra gente, vem falar com a gente. A gente descobre o preço depois. Essa parte é estranha, mas a loja em si, adorei a ideia. Ela é roxa. Agora eu preciso cumprir uma promessa. Eu prometi há vários dias que eu ia arrumar o um Nether e vocês estão me cobrando já sobre e sobre uma base também, mas a base eu tô escolhendo qual que eu vou fazer ainda, entendeu? Por isso que eu não fiz ainda. Então, vamos trabalhar no Nether finalmente. Tá, estou aqui no Nether e eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer é tirar todos os outros portais que a gente tiver à nossa volta, por exemplo, aquele. O que que é isso? Eu não sei dizer o que que é isso e muito menos de que mod esse treco é. Oh, oh, oh, por que espanou esse skeleton. Outro com uma cabeça. Eu ganhei alguma coisa por isso que rolê aleatório. viu? É por isso que as pessoas precisam de um portal protegido Olha as coisas que aparecem aqui no mundo externo. Pronto, todas as obsidians foram re retiradas. Tinha um portal ali, outro ali e um pra cá. Agora a gente tem esse portal aqui que ele não tá numa localização ruim, não. Só parece ser ruim. Agora o que a gente pode fazer é pegar um teaser, colocar os um blocos de diamante e fazer algum bloquinho diferente. Isso aqui parece legal Eu tava pensando em fazer o chão do nosso portal aqui ó, Com um bloco totalmente diferente do que a gente é acostumado a trabalhar Eu quero fazer também um sistema de validação No qual só quem tem os, os tickets eternos Ou aquele ticket de uso único Consiga utilizar aqui Porém, eu ainda não sei como fazer isso Então, por enquanto eu vou só ó, ficar no querendo Outra hora a gente tenta fazer isso Pronto Querendo ou não, agora o portal tá seguro. A pessoa entra numa sala, tem uma porta para sair e tem uma porta para entrar. Eu obviamente não vou deixar só assim, né? Eu vou dar uma melhoradinha, calma. E assim ficou o nosso Nether, zoeira, zoeira, zoeira. Eu vou mexer mais coisas, deixa eu mostrar para vocês. Olha, não tá nem perto do que eu quero deixar, mas eu acho que um tá bom quebrar galho. Tem uma vista legal para cá, tem uma vista do que tem adiante, tem um pinguinzinho fofo, um já, um sofá, lâmpada, uma área segura. A gente consegue sair daqui quando quiser para explorar o Nether e na hora de de voltar, caso você esteja correndo de algum mob, o único jeito de entrar é apertando botões. Assim o mob não vai precisar na placa de pressão de atacar. Eu acho que de quebra-galho já tá muito bom. Mas pode ficar tranquilo, eu vou fazer o um Nether Hub super pânico. E, gente, agora que o Nether Hub já tá pânico, logo, logo vão aparecer mais clientes. E eu finalmente posso pegar o pagamento que o Delete tinha feito vários dias atrás, que eu havia prometido que eu só ia pegar a grana do Delete assim que eu fizesse esse Nether Hub. Então, agora tá tudo pânico. E basicamente quase todo mundo do servidor já tem o um passe vitalício do portal. Menos o Carlinhos e o Apu. Ô, LG. Carlinho do céu! Tu aparecendo numa hora perfeita. Por quê? Tava tá falando de mim, né? Tá falando mal, né? tava tá falando. Bem, falando bem, Carlinhos, falando bem. Ah, Aliás, que, que roupa é? da hora, cara. Que roupa pânico. É, então, é que eu me. Meus brindezinhos de roupa de bruxo. Você entrou pro rock, né? Nada, tô usando um par de um negócio aí secreto aí, ó, ó LG. Não, não, então eu não, não, não quero nem me envolver. Eu vi até que você parou de ser irmão do Delete, né? Não, por quê? Ué, porque na sua loja lá tem o pai do Carlinho, mas ele não é pai do Delete também, não? Ah, depois, põe outro pai lá pra ele. Então, tá sobre isso. Carlinhos, é o seguinte, é, você já usou uma vez o meu portal do Nether, lembra? Só que você usou o, o uso de uma vez, tá ligado? Ah, eu não posso usar mais de novo, não? Não, só se comprar de novo. Só que é o seguinte, Carlinhos, antes, você bem sincero, nem tava valendo a pena comprar, porque era só um portal, não tinha nada demais. Só que agora, eu fiz uma área mais segura dentro do portal. Então, quando você entrar lá, você não, você não vai morrer. Você quer ir lá pra ver? Mas eu não paguei, velho. Pa Nossa, pode vir. Tá. Bom, eu lembro que quando eu entrava no portal, era um meio muito espiladeiro, tudo cheio de buraco ah. lá. Os bichos de bat... oh, só é, eu quero fazer uma coisa bem maior e melhor, mas tipo, é só para começar, sabe? Agora, tipo, você tem uma sala de espera, você pode olhar lá fora, você pode olhar para outro lado o ou, ou local seguro. Vai só uma sala de recepção, tá ligado? Você senta aqui para esperar. Pois é, e vai falar que você não se sente mais seguro de entrar no Nether agora. Ah, agora oh, agora ficou muito melhor, porque você spawna embaixo. Ó. Ah, não, é, está em, em cima, cima agora. Já. É lá embaixo que era perigoso que tinha lava, que é mais perto de estrutura, né? E sem falar Carlinho, que no futuro ainda eu quero arrumar esse chão aqui arrumar tudo. Ah, pode crer, velho. Sim. E mano, tá vendo esse Goblin aqui, ó? V vamos fingir que ele é do mal. Se eu fosse correr para cá para fugir, pisar na, naquela placa de pressão, ele é simplesmente me seguir e me atacar. Perto o botãozinho aqui, ó, Carlhão. Aperto e passo. Ele não ah, vem, Tá Tá carregando aqui, velho. Olha ah, lá, já já Vai, não, vai, tá vai, bom, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Funcionou, Vou falar que não. É, então o negócio é 100% aprovado, LG. E aí, então você vai querer comprar o passe vitalício do portal agora? Ah, velho, acho que não, porque eu já tô aqui no meio, então, valeu. Falou. Tá, mas como você vai voltar? Eu quebrei todos os outros portal. Tá lá, que tem tem que comprar de um jeito ou de outro mesmo. É, vai, vai. Cola aí, Carlinhos. Cola aí, cola aí. Tá, LG, mas olha só, quanto que custa agora esse portal vitalício? Carlinhos, desconto pra você. 0% de desconto. Aqui, ó. três ferro. É o azulzinho. Tem ferro, tá. Deixa eu ter dinheiro. Ih, rapaz, Ô, não tem dinheiro, não, vai. Tem, tem sim, Eu só tenho quatro moedas de ouro, velho. Não tenho ferro. Ah, faz assim, então. Me dá uma moeda de ouro que eu te dou 10 moedas de ferro. Então eu troco pro seu dinheiro. O cara é um vendedor nato, né? Mano, tem que estar tá pronto pra tudo, Carlinhos. Tá, comprei, velho. E agora? Agora, vocês só esse papel com você, não perder de jeito nenhum. E sempre Sempre que você precisar ir pro Nether, pode vir aqui agora. Nunca mais precisa pagar. Ah, beleza, então, LG. Oh, agora ficou muito melhor, porque antes tava muito, tava muito ruim mesmo, sabe? Não, mas Carlinhos, pode ficar tranquilo que vai melhorar ainda mais, tá bom? Obrigado pela confiança e pela por ser um cliente. Falou então, LG. Tamo junto. É nóis. Mano, o é meio doido, né? Ih, olha o house ali! Ô, oh, Raul! E aí, LG? Tranquilo, mano? Tranquilo, cara. Ô, oh, Raul, eu fiz uma comprar na sua loja, barraca, tenda. O que é aquilo? Cabana? <risos> é uma barraquinha de cabelo, velho. Ah! Mano, muito doido sua loja, cara. Eu gostei demais, mano. Então, eu tô aqui com o seu pedido aqui na mão, aqui. Eu vim pra entregar lá um no correio, lá, mas... O não tá mais lá, não entendi Ah, tiraram a barraca do Jaiminho lá, né, Ars? Aham uhum. Pô, você não viu, Zé? Olha aqui, atrás de você aqui, ó É oh, azul, amarelo, branco, verde, marrom, marrom claro Todas as cores <risos> O correio? É o correio, cara Olha aqui a placa, que da e hora É a placa, mano O Jaiminho subiu na vida, né, cara? Ele falou que tava quase fazendo já tá? Já iam construir o correio pra ele Pô, oh, mano, tá e, felizão, né, velho? E pensar nisso que, Ô, oh, Raul, para pra pensar, mano Grande parte disso, eu acho que é graças a você e a mim, mano Por causa que a gente sempre usou muito Eu acho que eu e você as pessoas que mais usam correio, cara Ah, eu acho muito prático, né, cara? Já que você mora lá do outro lado da cidade Eu compro contigo e você entrega no correio Vai Faz, fácil, né? <risos> oh, mano Só que tem uma treta aqui O Jaiminho virou seu concorrente, cara Ah, ele tá vendendo as caixas Ah, mano <risos> Pois é, né? <risos> Mas sabe o que eu acho que Dava pra você fazer o seguinte Dava pra você fabricar, tipo, em massa lá E você oferecer pra ele, tá ligado? Você Sim. pode vender pra ele ter estoque eu Acho que às vezes fica mais barato pra você ir pra ele, né? Cara, eu posso descobrir quem que é o revendedor dele tentar fazer um preço mais baratinho e eu virar o revendedor dele, né? Pô, eu acho hype demais, né? Eu Não sei se a gente pode entrar aqui, né? Mas ele tem uma sala dele aqui agora. Ah, é, pode entrar. Jaiminho é minha brother. E aí, ah, Jaiminho? É é, e aí, Jaiminho? É Outra hora eu entrei, mas... Não, eu tô, tô, tô mostrando é. pro Hard aqui, tá ligado? Aí, é. ó. Ele tá é. felizão é. a cara dele. Aí, bicho, é trabalho demais. Não pensa a conversa. Pois é. é Diferenciar <risos> as pessoas que dão uns calotão, né? De qualquer forma, aqui ó, House, Ó, a caixinha de Correio fica aqui agora. Ah, não. Mas agora não faz sentido. Eu Colocar aqui na caixa de correio, já que você tá do meu lado, né? Por, por quê? Você tá com a. Você IG... tá com item já? Ô, cara, olha o bichão <risos> aqui. Ô, uh, Raul, oh, mas tem um treta lá na sua lógica, fiquei com dúvida, né? Não tinha escrito preço e prazo de entrega nem nada, então <risos> como que é? Tipo... Eu fui burro, eu esqueci, falei mas como é que eles vão comprar sem saber o preço cara, mas eu já vou arrumar lá, já vou colocar o precinho lá e colocar o prazo de entrega de 24 horas. Ah, não, pânico, pânico Mas qu quanto que ficou? Quanto que ficou? Cara, eu vou cobrar, ó, é, é um efeito de poção infinito. Cara, é, eu, infinito. Eu, eu, eu, eu, eu, acho, eu acho que vai ser um item um pouquinho caro, né? Porque, mano, é pressa dois. É então. Ele não é infinito, mas, assim, digamos que ele é quase infinito. Em breve, ele vai ser infinito. Eu vou, eu vou arrumar um jeito de deixar ele infinito. Mas, por enquanto, ele é só muito bom, muito grande. <risos> não, não, não, não. não. Bota o fé, bota fé. Raul, mas, mas, você tá enrolando muito, eu nada aí. Quanto que é o preço? Cara, eu tenho que fazer a propaganda de vir a facada, né, velho? Não, tô, tô ó, ligado, tô ligado. Cinquentão, é. na minha mão. Cinquentão? Cinquentão. Pô, 50. é pressa dois, né? Cara, é um Essa bigo, doida. portátil. Eu achei que ia ser mais caro. Eu, eu vou aceitar. Tá. Se fosse pressa 1, seria 30 Mas como é pressa 2 1, 2, 3, 4, 5 Ó, mas o, o, outros efeitos que são mais simples Normalmente é mais barato daí, né? Isso, isso Os efeitos mais simples são mais baratos E tem os mais, os mais é, fortinhos E os, tem um, um nível mais forte ainda Que aí vai ser um pouquinho mais caro. Ah, tem mais forte Que é pressa 3, no caso? Não, e além disso, ele fica infinito Peraí, então tem pressa 3? Eu não sei se tem pressa 3 Mas ele fica infinito, aí é mais caro Como que usa? <risos> Peraí, eu, eu clico direito Só clicar ele tá gastando durabilidade? Como que é? É, ele gasta Aí você tem que desligar Ah, ele gasta cada tempinho Se você deixar ele ligado Pra minerar, por exemplo Sim, você vai minerar Que vai até gastar ele todo Você vai minerar o servidor inteiro Uh, isso é bom peraí. Uh, deixa mais rápido mesmo Será que nós achamos uma pedra normal Aqui pra eu quebrar? Não, aqui não vai ter uma pedra normal, né? É Cara, não tem nenhuma caverna por aqui, né? Não, mas pera aí, eu acho que pra cá deve. Eu posso quebrar aqui, é só eu tampar, né? Depois. Eu wow. é, quero essas pedras aqui, depois você tampa. <risos> que que é isso, cara? Calma! É o um padrão. <risos> Meu Deus! Uh, isso. Tá potente é rápido, né? Tá potente, mano é, Isso, que tá a minha bem. picareta ainda nem tá no nível Máximo que ela consegue. Mano, eu acho que eu consegui Fazer mine com isso aqui. Cara, compensou, né? Foi bom o negócio. Sim, não, não Foi, foi, foi um negócio bom, Raul. Lembrando que eu vou arrumar, deixar um jeito Mais forte, aí você vem falar comigo De novo, dá um descontinho pra você. Pra você não, também, vou, né? Pode ficar tranquilo, então. Nós conversa Melhor sobre depois, porque você me deu uma ideia muito Boa. Mas, ô Raul, eu, eu tô cheio de trabalho Cara, tem que terminar as tem que Fazer um avião, tem que melhorar eu tô, eu tô, eu tô, eu tô lotado de coisa, Rádio. Depois, depois das conversamos, tá bom? <risos> Ah, valeu, aqui, valeu, gente. aqui não para. Tchau. Tchau, tchau. Por incrível que pareça, eu fui para a cidade para resolver uma coisinha. Apareceu várias coisas para fazer, né? Se bem que isso é legal, né? Agora vamos usar a nossa bancada de criar carros. Para você que não tá ligado, eu sou a única pessoa da cidade que tem esse item aqui, esse bloco. E com ele eu sou capaz de criar carros, barcos, aviões e tudo que eu quiser. E eu sou a única pessoa que tem ele. Eu estava pesquisando como que faz um avião e é meio caro. Mas eu acho que vai valer a pena. Porque para quem não tá ligado, eu quero fazer primeiro um teste de customização nesse avião vai ser o primeiro veículo customizado de todos aqui na cidade. Eu quero mudar a pintura dele, colocar minha cara, bandeira, aerofólio, Quero quero deixar tunado e eu quero utilizar ele para poder resgatar os nossos pinguins. Na real, não resgatar porque eles já estão no, no lugar legal, né? Mas eu quero poder usar eles para trazer eles para cá. Eu quero fazer uma base bem legal e com uma área perfeita de gelo incrível só para os nossos pinguins de Madagascar maneiro para eles ficarem uso os, uso os pinguins do papai né? para poderem ficar tranquilos aqui sem nada para preocupar a vida deles com bastante peixinho, Bastante água, bastante diversão e é tudo que é pânico. O único problema é que eu só tenho 20 ferros, dos 180 que eu preciso. Ainda bem que minha picareta é boa, né? Vamos lá. Uma coisa legal é que, para quem não tá ligado, eu tenho uma picareta de ferro que, quando eu clico com o direito com ela, eu boto uma tocha no chão e custa um de durabilidade. Mas, como eu nunca vou utilizar uma picareta de ferro, só a minha diametista, eu tenho uma fonte de iluminação infinita. engraçada, por sinal. Por falar nisso, depois que eu peguei aquele charme de pressa 2 do, do House, eu acho que eu vou dar uma minerada insana para conseguir minérios para tipo não ter que minerar por um mês. Mas pior que hoje tá até que fácil de achar ferro. Tem dia que é muito fácil, tem dia que é muito difícil achar alguns minérios aqui, eu não entendo. Pô, de onde veio é tanto zumbido nada? De qualquer forma, vamos minerar o resto dos ferros aqui pra gente poder ir pra casa. Ó, tem mais ali. E bom, a gente minerou até chegar numa altura bem alta do Minecraft. Brincadeira, na realidade todos os ferros que a gente minerou já estão esquentando automaticamente na nossa fornalha, sendo duplicados e com esse temporizador que o Carlinhos vendeu pra gente, já estão sendo transformados em blocos. Daí, enquanto tá esquentando os ferros, que já é uma coisa que eu não preciso nem ficar perto, eu vim aqui fazer os concretos pra gente Poder fazer os painéis Bom, deixa eu pegar esses blocos de ferro aqui já, né? E transformar em barra. Vou pegar umas três barras e fazer pepita. Pronto, temos bastante painel. A gente vai precisar também de vidraça. Eu não sei se eu tenho isso. Não tenho vidro, dá pra fazer vidraça, mas é 32. Usava só 16, tudo bem. Agora a gente só precisa pegar mais ferro, né? Bom, enquanto isso, deixa eu ver o que mais vai faltar. Eu não vou, eu não vou fazer nenhuma cor agora no nosso avião, Por porque eu quero mudar ele depois e eu vou precisar de um motor grande, né? Eu acho que eu vou fazer pela primeira vez um motor de ferro. Eu Sempre faço um motor de pedra para economizar combustível também, porque é o suficiente, mas dessa vez eu vou fazer um de ferro. Bom, Vamos ver se eu tenho tudo fornalha eu tenho pistão. Eu tenho um bloco de redstone. Agora só vai faltar ferro mesmo. Ainda bem que tá tudo fazendo aqui e tá lá motor grande de pedra. Quer dizer de madeira agora é de pedra e agora é de ferro. É a primeira vez que eu vejo um motor de ferro. Até que ele é bonitinho, não é? Eu gostei dele. Bom, falta só dois ferros aí. Agora vamos finalmente fazer o nosso avião. Eu tô animada. <risos> Calma, deixa eu colocar ele aqui. Mano, eu nunca tive um avião no Minecraft. Como será que vai ser? Maroco! Deixa eu virar ele pra cá assim para eu, eu tenho gasolina. Ô, oh, louco, vai passar de gasolina, né? Cabe até 75 mil de gasolina nele Meu Deus Peguei um pouco mais de gasolina Eu, eu tô com medo de dar tá ruim, então Vou colocar bastante gasolina aqui pra garantir, tá ligado? Pronto, agora a gente vai testar o nosso avião e a gente vai poder finalmente resgatar os nossos pinguins, mano. Agora vamos testar o nosso avião, tá? Se eu tirar esse capacete aqui, para ficar mais bonito. Tá funcionando? Meu Deus, estamos voando pela cidade de Utopia. Meu Deus, do céu. olha o correio ali. O que é aquilo ali? Tendo uma obra na cidade. Depois tem que ver isso. Mano, até pousei aqui na base do Pedro, né? Deixa eu abrir o um mapa e o meu plano era achar o povo no mapa. Mas eu não sei onde eles estão. Bom, mas de qualquer forma, o que importa é que agora a gente tem um avião e a gente precisa customizar ele, fazer um aeroporto e resgatar os nossos pinguins. Mas isso vai ficar para outro episódio. Mano, que da hora. Espero que tenham gostado. Era isso.